Como ingressar no IEF-Sul de Minas nas vagas reservadas para pessoas com deficiência? Candidatos que tenham alguma limitação física, mental, intelectual ou sensorial podem concorrer a uma vaga no IEF-Sul de Minas, optando pelas vagas exclusivas às pessoas com deficiência, o PCD geral ou por meio das modalidades de ações afirmativas dirigidas a este público específico. No PCD geral, há uma reserva de 5% das vagas do vestibular para pessoas com deficiência, determinada por lei federal. Aqui, podem se inscrever alunos vindos de escolas públicas e privadas. Já pelo sistema de ações afirmativas, só poderão se inscrever alunos que estudaram integralmente em escola pública. Nas duas modalidades, o candidato entregará o laudo médico original, emitido até 12 meses antes, devendo constar a espécie, o grau de deficiência e sua referência ao Código da Classificação Internacional de Doenças, a CIDI. Para saber mais, veja em portal.ifsudminas.edu.br.